começar. Obrigada mais uma vez por todas vocês estarem aqui. Vamos fazer aquela concentração gostosa que a gente faz no nosso dia a dia, né? que eles pedem para ser um algo recorrente, 24 horas do nosso dia. Um dia a gente chega nesse nível, mas vamos fazer aqui. <risos> Pedir para vocês fecharem os olhos. A energia tá muito forte, eu quero agradecer o que eu estou vendo aqui. Eu quero agradecer o eu superior de cada irmã que se encontra aqui. Que está em pé. No topo da cabeça de cada pessoa que se encontra aqui. Ou seja, o melhor de vocês está inspirando vocês. Porque parte de vocês já está com esse eu superior. Então eu quero agradecer essa presença que é a própria fonte criadora. Quero agradecer aos nossos mentores de quarta dimensão, de quinta dimensão. Quero agradecer todos os seres que estão nos ajudando nesta plena regeneração, não só da Terra, mas em nós. Vocês me inspiraram inspiraram a Sandra, que se encontra aqui, e a Maíra e a Nívia, a criar um algo para o bem, então, eu gostaria de me colocar à disposição, e não só eu, como todas as pessoas que estão aqui. Porque todas elas têm a mesma habilidade, a mesma luz, a mesma fonte, brilhando aqui. Então, eu selo este encontro, que já estava marcado, e peço 100% de inspiração para que uma guie a outra, porque todas nós somos canais. Muito obrigada. Respirem profundamente. Sentindo essa conexão, a gente abre o olho já diferente, né? Eu não sei para vocês, mas eu, eu volto outra. Eu volto com o corpo tremendo já, super conectada. Sandra, como é que você tá? Maíra? Maíra, você, de parte ah. integrante, por favor, se manifeste. É, é tá muito forte, né, Marisa, a energia. E eu quero comentar aqui que Saint-Germain é, é uma presença, assim, muito, você falou que ele contundente, né? amoroso e contundente, mas é um, é um ensinamento, assim, tão preciso, tão preciso que, é, e tão simples, que se a gente faz, é, é algo é muito grandioso, muito forte, e, um poder de transformação muito grande e rápido. Então, desde que eu iniciei nesse projeto com vocês, é, e fazendo, ativando essa presença, eu sou mais, com mais frequência, porque já tinha esse contato com o San Germán, com essa mensagem, né? essa instrução, essa orientação que ele dá, ele dá já há muito tempo, né? É, agora que é muito mais presente, é, é muito incrível, porque realmente, como você tá falando aí que está difícil, desafiador, eu eu já estou ficando muito conectada com essa, esse exercício da presença, né? de se conectar com a presença eu sou. Então, a qualquer momento, eu já ah, entro ali e fico assim, só esperando ver o que vai acontecer. Então, é, é como se aquilo fosse uma, realmente um campo que, que se expande muito forte e você começa a se realmente viver ser a presença eu sou e fazer as transformações, então eu, eu tô deixando aqui essa experiência minha, que é óbvio, a gente tem ainda muito caminho, como ele falou hoje, né, na mensagem que você trouxe, é mais eu fundo, ouvi, mais eu fundo. vai lá. Eu preciso ouvir, Oi? eu nem ouvi, é, eu fiquei um pouco inconsciente, mas eu vou ouvir depois o que ele falou. É, ele falou, é mais profundo, vai lá, você <risos> acha que tá... tá ali, não, vai mas é, é muito muito legal, porque ele, esse exercício da presença eu sou, que a gente aprende lá no livro, que ele traz para gente, nessas mensagens, a gente consegue ir profundo, mas como se a gente estivesse realmente como um grande mergulhador naquela capsa, assim bem protegida. Assim, a gente consegue ir, a gente aguenta a pressão, e a gente vai lá ver o que tem. Então, a sensação que eu tenho é essa, que eu posso ir. Eu não sei quão profundo é, mas eu tenho equipamento para ir lá. Então, é essa a experiência que eu quero deixar para vocês. Façam isso. São Germão é muito maravilhoso e esse exercício que ele traz para a gente é, é o que há. Exatamente. Ele está pedindo é assim, sugerindo, arrume as palavras, eu não, eu não mando em nada, ele está sugerindo é, uma contundência com toda a força que a gente tem, por exemplo, de se defender, né? quando um alguém hum. fala alguma coisa que vocês não concordam, qualquer coisa que irrite, ou quando falam aquele não, que você está toda empolgada, aí ah, faz isso com a pessoa, não, aí você... Puxa vida, ele falou, sabe esse não que vocês tomaram Ou muitos não que vocês deram, ou toda essa defesa É essa força que vocês precisam usar Com essa ferramenta Já tinha caído a ficha que deveria ser assim Porque às vezes a gente entende o amorzinho como oh, Vem cá, calma, raivinha, tá tudo bem é. uhum. E aí ele fala assim, não, é tudo bem Você pode seguir por essa via mas e se você for a comandante? E se você chegar chegando? Pode ser acionando a sua criança interior, seja lá qual a personalidade que você esteja vivendo, o sentimento que você esteja vivendo. Aquela nossa parte porreta, que quer desbravar o mundo, quer conquistar coisas, quer tudo alinhadinho, quer casamento alinhado, quer filhos, purpurina, cristal, criança, cristal. A gente quer dinheiro na conta, a gente quer casa, a gente quer saúde, a gente quer tudo. E aí ele falou, é, porque vocês já têm tudo. E vocês precisam falar com firmeza para voltar a enxergar, porque vocês acreditam com muita força que vocês não têm nada disso. Como que é para vocês receber essa... Informação tão verdadeira que todo mundo já sabia. Marisa, Oi, boa noite, amiga. gente, tudo ai, bem? Ai, <risos> eu, eu, Você fez uma. Eu participei do projeto Sananda no Rio, né, para quem não estava lá, aqui, né, aqui no Rio. <risos> eu estou aqui. Eu tô aqui. É, você fez uma pergunta entre uma vivência e outra. E a gente tinha, tinha terminado, enfim, ali aquele primeiro momento. E uh, tava assim, você faz, fez uma pergunta para as pessoas, eu tinha ido ao bebedouro pegar água. E eu ouvi a pergunta lá de fora. E aí você fez uma pergunta assim, você falou, acho que era uma vivência que tinha que a gente é, vivenciou o, o o sol, né? O sol de cada um, aquela energia, foi muito a forte. Nívia, é, a Anívia, é, acho que sim, eu não lembro exatamente, mas assim, é, é, e aí você fez uma pergunta, que é, é, você primeiro disse, assim, como é que é vocês estarem, todo mundo, assim, foi, foi realmente um, um momento incrível, assim, tudo foi muito incrível, é, e muita energia, e a gente todo mundo muito emocionado, e muito é, é, ciente ali, né, daquela energia ali dentro de si, e aí você fez uma pergunta, que você você não é só, o Sanana veio e fez uma pergunta assim, vocês, vocês são isso, essa energia é vocês. Depois você fez uma pergunta: como é que é? Como é que é para vocês? Por que, que vocês acham que não dá para a gente? Para sentir isso o tempo todo? Eu estava lá no bebedouro, eu falei, pena que eu não estou lá na. Eu... E essa pergunta não saiu da minha cabeça, até hoje ficou o tempo todo ressonando na minha cabeça porque na verdade uma pergunta que é essa pergunta acho que tem a ver com o que você começou a falar né que que é isso que a gente está trazendo assim é por que, que a gente ainda vacila né se esquece daqui a pouco tá né? ah pô já não estou mais lá no evento hoje já não estou mais na minha na minha meditação e a gente parece que às vezes parece que fica difícil é, e aí eu fiquei pensando, não é uma pergunta que tem uma resposta só, né? Eu acho que ela tem várias camadas, né? Assim, tem, tem um pouco da gente, eu acho que tem muita programação, né? Tem muita, uma coisa que eu, que eu ouvi hoje o Crian falando também numa, numa finalização, que é muita crença, muitas... É, é que a gente tem, que, tem muitas barreiras né, que, que vão levando a gente a acreditar e, é, e aí, algo que a gente realmente precisa, cada vez mais, eu acho que isso que eu estou trazendo do exercício, né, da presença o é, sou da gente confiar é, a gente, assim, poder resgatar isso porque senão fica tão difícil, porque parece é. que a gente fica inconsciente, por mais que a gente às vezes saiba, tem que ter alguma coisa que é mais. É, é, é tudo junto, né? A gente precisa de apoio, de suporte, para tentar é, tirar a bagagem pouco, tirar essas crenças, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que a gente também precisa ali, junto, estar tá trabalhando, né? Isso. Tá na presença, tem um esforço que é nosso, um trabalho que é nosso, né? que a gente tem que estar tá ali garantindo e sustentando todo o tempo. E tem várias outras coisas também, são camadas de coisas que a gente viveu muitas vidas. Enfim, acho, acho que é uma resposta complexa, mas acho que ela tem a ver com isso que você está falando. Tem tudo assim. a ver, tem tudo a, a ver. Gente... Desculpa, Fernanda, pode falar. Não, tudo bem, não acho que é isso, assim. A gente tem que ir pensando como que a gente vai pedindo todo dia pra gente né, conseguir a cada dia colocar o pé no chão e ouvir o que a gente está falando e ir percebendo, pedir ajuda também porque eu acho que é muito complexo, uhum, muito complexo, sim, tem muitas coisas. Uhum, perfeito, perfeito. Está me vindo uma metáfora que vocês uhum. estão colocando aqui, não liga a gente se eu tremer, tá? que a gente está também com o pessoal da, que era da lemuria e tal, é uma energia muito forte, aí mistura tudo, se eu der uma tremidinha não é teatro não, pelo amor de Deus, é que é, eu também sou uma pessoa em reparo, então fica mexendo com algumas coisas aqui ao mesmo tempo que eu falo com vocês. A metáfora é a seguinte, eles falaram, sabe todas as roupas que vocês têm no guarda-roupa? Todas, todas. Aquele sapato maravilhoso que a gente adora, ó, aquele vestido macio gostoso, até aquele pijama furadinho, ralinho que a gente adora, né? Eles falaram, então, é gostoso, né? Só que não. Eles só a coragem de pegar todo o guarda-roupa e jogar fora. Porque não precisa de roupa. Você fala, mas como assim? Mas eu vou ficar pelada. Não, não é. É uma metáfora na parte de dentro, sabe? É, a gente é apegado, inclusive, em coisas que a gente acha certa. Eu, por muito tempo, eu acho que eu já até falei em algum dos vídeos, eu achava que era certo me cobrar. Vai, vamos, vamos, vamos, vai. Aí você fala, pô, mas é legal, eu tô me animando. Aí eles falaram, mas tem duas vias de bom ânimo. É, você faz se dando uma chicotada. Vai! por que, que você fez, sua burra? É péssimo. Aí você fala, ah, mas é tão óbvio, né? Você fala assim, calma. A gente vai conseguir, levanta essa cabeça. Eles falam que traz uma outra congruência energética. Né? Ah, mas isso eu já faço. Eles falam que inconscientemente ainda a gente tem uma uma via. No caso do grupo que está aqui, tá não é todo mundo. É, a gente está chegando lá. Essa é a boa mensagem. A gente está chegando porque está na nossa consciência o que, que a gente tem que fazer. Só que o nosso inconsciente ainda, ele ainda repudia ele ainda não aceita, em você. ele ainda busca uma formatação diferente, porque foi enfiado isso na nossa cabeça. Mas eles falaram que a limpeza está sendo feita, de verdade, da grande maioria que se encontra aqui, que está se dedicando. Né? Eles falaram que a gente está chegando nesse lugar, porque está mais vezes no dia a lembrança sendo efetivada. casa essa informação com vocês, vocês estão enxergando mais leveza em si, ou até um pesar, mas você fala, não, peraí, tamo junto, calma aí que a gente vai dar a volta por cima. Como é que tá? Alguém quer compartilhar? Eu quero, <risos> como sempre. <risos> Oi, Adoro. queridas, boa noite, tudo Lindo. bem? Ah. Então, eu, eu acho que cada vez mais no meu dia a dia, eu tenho mostrado que eu não preciso ficar no meu papel de coitadinha, né? porque assim fica assim, ai, por que isso, ai, por que aquilo? Não, a gente já tem a consciência, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. E eu acho que o exercício do sol, ele é um exercício muito importante. Né? Nós somos os nossos próprios sóis, é só a gente olhar todo dia para a nossa essência, olhar para quem a gente realmente gostaria de ser e se projetar. A gente cocria. Né? Então, eu vou cocriar o que eu quero ser, o que eu quero lá na frente para mim. Então, a gente precisa sair dessa casinha também, da vitimização, Ai, porque é difícil. É difícil, se você quer que seja difícil. Então, assim eu, eu voltei do Rio com mais, eu, mais firmeza daquilo que a gente pelo menos para mim, tem que ser. Então, eu não tenho tutibiado, eu tenho as minhas sombras, eu tenho colocado luz para ela, mas eu tenho trazido assim. É assim que tem que ser? Então, vamos encarar de uma vez e vamos tocar o barco, sabe? E a Pat escreveu, acho que foi ali, que o pau está quebrando. Não, aqui já rachou, ele não está quebrando, ele já rachou. Então, vamos em frente, né? E vamos que vamos. É, não é assim que a gente escolheu? É não isso. é assim? Então, vamos em frente. Que coisa né? Mas linda. com muito amor, com amor, sempre. Isso. né? Porque se o padrão a gente já deixou lá atrás há muito tempo. Então, acho que é, é isso. Já já nós estamos aí feito borboletas, todas juntas, voando. E como está ah, sendo, que eu lembro da outra vez que a gente fez o um encontro, tiveram muitos relatos de, das mulheres ou o homem ah, despertando, que eu acho que o Luiz estava aqui um pouco hoje, ele não conseguiu entrar, né? não sei se ele entrou... Mas é de, de ter dificuldade no dia a dia, em casa E a mentoria está pedindo para a gente se apoiar muito nisso Para um conversar com o outro Para a gente é, achar um denominador comum Nesse amor de se compreender Porque eles falam que nesse exato momento Quando a gente se sente deslocado da família que não entende Que está te chamando de louco ou qualquer coisa assim Que quer te internar É, é também uma via de cura absoluta da sua criança ferida, né? Todas nós temos crianças feridas, todas nós já fomos queimadas na, na fogueira, não adianta. Acho um pouco... né, gente? <risos> então, eu tô risada porque agora eu tá chuchu, né? Agora a gente tá melhor, tá linda, renasceu, tá tudo maravilhoso. Mas alguém gostaria de comentar? Alguém tá sentindo uh, que às vezes não compreende que precisa de apoio, aqui é uma é uma rede de apoio. Então, só abrir o microfone e falar que nós somos irmãs. Matriz? Ah, eu. Eu. Então, eu tô achando assim, o pau tá quebrando literalmente mesmo, mas é, eu não consigo encarar como, como muita dificuldade. É, a dói, dói fisicamente dói emocionalmente, hoje foi um dia muito difícil, assim, porque veio muita coisa, né, que, que eu tenho que limpar, muita coisa, e, e eu fiz a chama de Saint-Germain, e me veio assim, dias melhores e dias piores, então, nunca para, sempre para frente. Então, assim, eu acho que o importante é a gente tá, tá nessa, não é nem luta, porque eu acho que isso não é uma coisa, não é uma briga, sabe? É um reconhecimento daquilo que a gente perdeu, e a casca está muito dura. E a gente, às vezes, tem que apanhar um pouquinho nessa casca, mas não no sentido assim de machucar. Mas nós temos que descascar. Nós usamos essa casca, igual a Carina falou. É, é, é, isso foi uma opção nossa há muito tempo atrás. Então, é, a questão é, tá devagar às vezes, tá mais rápido de vez em quando. Tem dia que você tá no céu, tem dia que você tá conectado 24 horas, tem dia que não tá. Mas eu consigo ver que é esse o processo. É esse o processo, não tem, não tem como ser diferente para nós nessa 3D, tem dia que, que nem hoje, Eu eu acordei e falei, nossa gente, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que tá muito difícil, eu acho que, ai, ai, ai, ai, ai, muda a vibração, minha filha, é simples assim, as ferramentas estão aí, então hoje a gente tem isso. Então, é, tá quebrando, mas eu tô amando, tô adorando, bem mais, bem mais que eu tô gostando. Que linda, que linda, é exatamente isso. A, a Mari me falou, a Mari Rafi, a gente, é, é uma elfa fantástica, maravilhosa, assim, que entrou, re, reentrou na minha vida, assim, e, e ela traz tanta sabedoria, assim, ela faz uma escolha hoje, ela falou lá no Encontro do Rio, isso claramente. Eu escolho que seja colorido, escolho que seja leve, né, Mari? E, e, e essa via, por mais que venham as ardências, faz com que ela passe por todo o processo de um jeito muito gostoso. Não é, Mariana? Pô. Oi, boa noite. É, agora está um pouquinho mais leve, mas ainda assim a gente pede auxílio, né, e se apoia, e se ajuda. E realmente é uma escolha diária. Eu escolho, eu acabei de publicar isso, que a lua tá muito linda esses dias. Eu tava escândalo. E, ah. e tá aqui, em Ubatu, eu moro em um batuí, quem não sabe, mas aqui tava um dia lindo, então eu acordo e eu ancoro no sol. E abriu muito para mim, é, nos processos meus, que eu era o sol, e aí eu fiquei louca com isso e aceitei isso. E aí eu todo dia eu ancoro o sol, e agora eu estou ancorando a lua. Eu acabei de escrever antes de entrar aqui. Eu escolho todo todo tempo olhar para a luz, né? Então eu escolho, é uma escolha. Vai vir, vai vir dor, às vezes vai vir dificuldade, e eu vou transmutar e vou seguir, e vai, vou cair vou levantar, mas vai ficando mais rápido, né? Como se fosse um O despertar mesmo, né? Vai ficando mais rápido. Não é que anula 100%, mas melhora bem. Malu. e a minha escolha tá feita. Tá feita isso é todo dia é todo dia lembrando até estornar. quero abrir uma coisa antes de sugerir uma coisa para Sandra ou para Maíra também aliás Maíra se quiser fazer um teto daqui a pouco porque eu tô vendo aí que você tá super inspirada pelo Uriel ele tá aí do teu lado tá só para te falar aconteceu um algo só para vocês verem quanto profundo é esse processo é, eu na minha vida toda eu nunca tive problema com, com relações, né, seja marido e mulher, namorado, relação sexual zero. E de um tempo para cá vem vindo muitas memórias uh, de outras existências de estupro, vai vendo. Gente, assim, é porque tá, a bichinha tá pronta, senão eu tava, né? Aí eu, olha que loucura, né? Assim gente grave sério mas eu vendo com ternura então eu tenho vivido muitos meses acolhendo esse registro E aí hoje cedo chararapa rolou e aí veio essa bichinha né que que foi não é uma coitada não porque ela também outra encarnação eu fiz coisas então na mesma moeda né então tá tudo certo tá tudo pago. E aí, o que eu fiz? Eu usei a energia. Eu sei que parece bizarro, tá? Mas é que pediram para eu compartilhar. Então, eu vou compartilhar, não tenho vergonha nenhuma. Eu só tenho vergonha de atrasar os meus compromissos, mas o resto eu não tenho mais vergonha. E na hora, quando começou, ela já. Não, não, não, não. Ele é um deles. Não, não. Eu, Calma. E veio a vontade de chorar. Eu fiz chorando de alegria acolhendo ela a coisa mais louca da minha vida foi extraordinário. eu fui tudo bem era metade minha sofrendo e metade curando, eu usando a Kundalini, a energia do, do chakra que vem ali do chakra básico, subindo gente, foi a coisa mais linda, eu tremia e eu depois eu chorava de alegria e ela e eu falava mentalmente a gente tá no corpo da Marise, a gente tá numa nova encarnação não vai mais te acontecer isso, vamos limpar essa memória. E foi indo, ainda durou cinco minutos e fez assim, ó, usando todas as ferramentas e os decretos que a gente está fazendo. né? Eu sou a presença divina, estou numa nova encarnação, bem calmamente, assim, é, cuidando dessa estrutura que ainda acredita ser frágil e que está em perigo. Foi lindo, foi lindo. É, acolhi a fragilidade dela. Chorei junto com ela que agora acabou, linda. A gente não tá mais em 1700 e blá, que qualquer um poderia fazer isso com você, né? Você tá em 2020, você se chama Marisa Italino Ribeiro, seu RG é tal, tal, tal, tal, tal, a gente tem uma filha, a gente tem um marido muito legal, a gente tá dando certo, a gente tá fazendo certo, para de me encher o saco, aí ela <risos> parou, mas foi numa crescente. E, gente, assim, eu tô falando isso porque aqui vocês podem compartilhar tudo. Eu sei que vocês não podem falar com todo mundo da família de vocês. É mentira minha? Dá para falar tudo que vocês estão experienciando? Não dá. E hoje a gente tem aqui 35 mulheres para a gente poder compartilhar que estão experienciando, que estão com isso engasgado, né? Alguém quer compartilhar algum insight, algum acolhimento ou a presença do agora ah, ou boa decreto Boa noite. Boa noite. Boa ah, noite. Eu Deus demorei para conseguir entrar. Mas boa noite, certo. meninas. <risos> deu certo. Olha, Aqui tá meio bagunçado assim, às vezes eu me sinto bagunçada. Eu também. ao mesmo tempo, sei lá, você fica perdido, você não sabe se você tá no caminho certo, você não sabe. Enfim. Eu, eu, o negócio o bagulho tá doido. <risos> E ao mesmo tempo ah, é, que a gente, né, que eu estou assistindo, eu estou acompanhando o projeto todo, aí vem aquela... Eu, eu acompanho os decretos, né? Eu sou. E aí eu me volto, né? Estou presente, eu consigo me conectar. E aí vem né, o dia a dia, os afazeres, a rotina, uma loucura. Aí você se perde de novo. E, e aí às vezes eu me sinto uma criança, sabe? Sabe? uma criança assim. E o que que é legal? Às vezes quando eu vou lá no seu vídeo lá, parece que era aquilo que eu precisava escutar para me conectar de novo. É incrível. Bate assim, parece que bate, que eu precisava ouvir. Aí eu ouço aquilo tudo e aí vou de novo, vou seguindo, e, né? Então, eu acredito que essa bagunça, talvez essa tudo isso, acho que acredito que faça parte, porque às vezes me pinta dúvida. Se, se eu estou no caminho, né? Ou se todo mundo está para lá e eu estou sozinha aqui no lugar nada a ver. Então acho que é isso que, que que eu me sinto às vezes, sabe? É assim, mas tá tudo bem. Ah, acho que coisa tá. Linda. Essa fase <risos> da bagunça, eu acho que todo mundo que está aqui, né? Passa ou não passa, já passou ou está passando, ela vai e volta, será. É. Será que é assim mesmo? Será que, nossa, eu tiro tudo do lugar, é assim, eu preciso me desconstruir? Você está desconstruindo uma forma. E, gente, dói demais. né? Dói demais. É a formatação da família, a formatação do, do homem, que tem que ser assim, do filho, que tem que ser assim, do drama. Né? Então, por isso que vem a, a sensação. E o ego ele tenta defender de todas as formas. Né? Tão bagunçado, porque ele julga. É. mas no fundo eu tô vendo um percentual muito alto, o seu falando eu não sei o que eu tô fazendo é mentira minha, sabe não e tá aumentando não é. Você tá. Tá exerc... como que tá o, o exercício de treinar Boa, esse eu... músculo de acreditar sim, Ima é, é... eu falo que esse projeto tá me ajudando muito, eu tô lendo o poder do agora e todo dia eu reservo um tempinho para essa leitura e reflita, legal que tem umas pausas, né? O livro, eu fiz questão de comprar o livro físico porque eu queria. E aí eu me conecto um pouquinho ali, minha rotina mudou bastante aqui com meu pai aqui, então é um pouquinho de tempo só que eu tenho de manhã. E, e eu acho que o meu dia a dia, tudo assim, às vezes eu enjoo de, de ver tudo, parece que eu quero ficar sozinha, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver redes sociais, eu não quero nada. E aí, sabe, aí o meu pensamento se perde, aí eu trago ele de volta. Então tá assim. Sabe, às vezes eu quero fugir, às vezes eu quero encarar da medo, né, às vezes da felicidade, é uma bagunça, né, e às vezes eu falo, meu Deus, o que que tá acontecendo? né, é, você fica fora do mundo, eu não quero ver notícias, essas coisas me incomodam, né, sabe, meu pai assiste muita TV, né, aí você já vê aquelas desgraceiras eu logo de manhã, eu falo, gente, que que é isso, essas coisas me incomodam, não é isso, sabe, uhum. ao mesmo tempo, eu tenho aqui minhas plantinhas, é incrível, eu acordo de manhã, eu tenho vontade de falar com elas, eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo, bom dia, sabe, muito, é muito louco, é muito louco, sabe? É. E aí, ao mesmo tempo, dá uma solidão, porque quem que vai entender um negócio uhum. desse? Quem que, quem que vai entender você, se nem você tá se entendendo direito, né? Como? E aí você vai... Enfim, eu só, só gostaria de saber se eu estou no caminho certo, é, não, né? primeiro, você Se é você isso tá. mesmo. Você tá. Ele só... Um, a tua mentoria só tá pedindo... Uhum para na hora da confusão, você lembrar do hum. seu objetivo. Qual que é o seu objetivo, sabe? É, eu tenho ah, alguns, às vezes eu me perco sobre enfim. escolha simples, pega um papel uma ah. caneta. Sim. É simples, é uma coisa só, precisa ser uhum. muita coisa. É ah. uma coisa, eu... uma coisa de cada vez, ó, é esse aqui. E, e lembrar só quando vier a confusão, porque o sentimento às vezes não é só seu, é do mundo, né? Uhum. O mundo tá com a consciência, como a gente tá se sensibilizando, a gente percebe esse turbilhão, né? A nossa Sim. volta. Então, assim, é mesmo que venha, qual que é a minha escolha? Eu escolho ascensionar, eu escolho ser luz, eu escolho ser feliz, eu escolho... O que, que eu escolho? Uhum. Eu escolho comer um uhum. donuts, o que, que eu escolho? O que que eu quero na minha vida nesse momento? Uh, o seu corpo ele precisa de um condutor direcionador naquele momento né que aí eu me a... sinto bagunçada às vezes mesmo Isso. mas é que na tá minha mesmo. perdida perdida é. nas minhas coisas mesmo uhum. sabe e eu vou te falar uma coisa é a mesma sensação que às vezes eu sei né? Sabe que eu tô aprendendo, que eu tô desperta, e vem aquela sensação que eu não sei nada, né? E eu falo que isso mexeu até com a partir das minhas redes sociais, eu tava gravando uns vídeos, falando, e agora quando eu penso nisso, eu falo, meu, mas eu não sei nada, tudo que eu sabia eu não sei mais, eu sei, sabe uma coisa louca? E sincera. aí eu acabo me isolando, assim, é um negócio meio louco que tá acontecendo, é uma solidão, parece que necessária. É um momento que eu tô comigo, mesmo às vezes brigando nessa confusão, é um momento assim, maluquete. Isso é maravilhoso, gente, a Fabiana tá falando isso, é a melhor coisa da vida, por quê? Imagina, a gente tudo em coma lá, entubado, planeta Terra, sendo hipnotizada. E aí, de repente, você acorda e fala, cara, eu tô acordando. E aí você descobre que você, na verdade, não é que você está bagunçada, você já estava e a gente desperta para ver a bagunça que só arruma quem vê, né? A ferida, a dor. Uhum. Então, de repente, você começa a ampliar a sua percepção. tô ligada porque que eu fui trazida para esse planeta, né? E aí vem a sua percepção de mudar, né? Para te ajudar nesse condutor, porque tá, todo mundo tava bagunçado. A gente tava a gente estava perdida. A gente tava numa via só. E não que a via uhum. humana seja errada, é que é ela também. É a via humana, uhum. é a via mental, emocional, é o alinhamento. Então, assim, abraça agora essa bagunça, porque a faxina vai começar, sabe? Não fica desanimado, ou não abraça como um algo eterno em você. Uhum. Né? Ah, nossa, tá maior bagunça. Eu pego a minha cândida e eu vou faxinar esse troço aqui porque vai ter que uhum. ser assim, vai ser um dia outro. Outro dia você vai descobrir um outro cômodo dentro de você que está completamente bagunçado, que precisa de um avap lá <risos> para poder uhum. esfregar o chão. E, inclusive, tem muitas dinâmicas lindas e tá me vindo de inspiração para a gente fazer uma delas hoje aqui. né? Eu deixei solto para a gente entrar nesses quartos obscuros e literalmente fazer uma, uma bela de uma faxina. Aí cada um vai usar o seu romantismo, né? Vai brincar, seja com jatos de luz ou a, a própria vassoura com omo e água. Aí eu adoro, gente, fica tão limpinho. Fica linda passando a vassoura assim com oomo. Maravilhoso, e sai escorregando para tá lá e para cá, né? Cada um vai brincar da sua maneira, mas sabe? Para te ajudar, é, primeiro, você está sendo muito sincera, você está fazendo um reconhecimento de causa da sua energia, de como você se encontra, mas acionando em consciência a sua potência, tá? Então, é a acolhida, como você já tem feito, ah, não estou afim, não está, não preciso, não sou obrigada a nada, estou na minha. Tá? Você pode ir acolhendo, mas eles pedem um condutor de foco. Qual que é o meu foco? Evoluir, qualquer coisa, escolha alguma coisa, uma única palavra que te dê essa força para você sair da, da vibração, da bagunça e subir um pouquinho, porque não adianta, e isso é outra orientação que está vindo aqui, não adianta a gente querer arrumar a bagunça numa vibração baixa. Por quê? Funciona, mas é doído. É cansativo, arrastado e leva tempo. Eles falam que quando a gente se eleva um pouco... Não é que a gente está fugindo daquele lugar, mas você vem com mais sabedoria naquela bagunça para fazer uma boa faxinada. E aí é gostoso, é rápido, é instantâneo e você fica bem. Você fica mandando esse comando para o seu registro biológico até que armazene no subconsciente. É um trabalhinho de formiguinha, gente. Olha, eu já tentei de tudo para tentar ser mais rápido. Tentei mesmo já pedir, gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Ajuda aqui que tá difícil. E eles não está, tá, tá, ótimo. Você tá indo bem, mas é tão devagar que não é que vocês limpam muita coisa. Não tá devagar, tá muito rápido. Só que a gente quer que sim, sala bem bem bem E não é. Eu lembro sempre quando você fala que a gente não precisa, né, que, que o sofrimento é uma escolha. Tem algumas palavras que estão sempre comigo né? Eu percebo, assim, às vezes eu, eu conectada no que eu tô fazendo, sabe? Tô pegando uma roupa, eu vejo a minha mão, eu percebo, assim, uns flashes por isso que eu tô te falando que tá meio maluco. Esses dias eu tava fazendo uma aula de, de pilates, e aí as mães começaram a discutir lá sobre bater no filho, uma batia, outra achava que não era certo bater, outra falou que apanhava e deu certo, tal, e eu não sei o que aconteceu comigo, de repente eu comecei a ver aquela situação, uma era uma briga de ego, né? De todo mundo querendo provar que a sua criação estava certa, que a mãe estava certa, e elas, quando eu vi a professora tava dando aula só para mim e falou assim: tá tudo bem? Parece que eu saí da sala assim", e fiquei olhando, falei: "Meu Deus, quanta energia que elas estão gastando? Elas podem ficar o dia inteiro ali falando, ninguém vai chegar numa conclusão, porque tá todo mundo certo, não tem ninguém errado ali, todo mundo teve uma vivência". E aí depois eu voltei falando: "Nossa, acho que eu tô meio <risos> sabe, eu consegui sair assim, ainda mais você assim, saiu. ou seja, não passou despercebida, eu não, consigo, eu não entrei naquela conversa, aquilo não, não me cabia então são essas coisas que, que às vezes eu, eu acho que eu tô no caminho certo né? vai me posicionando, você vai tá. me direcionando então, não, é assim vai ampliando aos poucos tá? é. obrigada por compartilhar linda uhum. aliás, Patrícia, eu que agradeço, todas, todas obrigada Sandra, você quer falar alguma coisa? Eu quero deixar é, uma, a minha experiência, que eu acho que pode contribuir, né? É, porque a gente vai, mesmo quando a gente acha que está chegando lá, o que já avançou muito, a gente passa também por essas fases que ela falou agora. Eu estou perdida, porque você começa... É, eu, eu sinto assim para mim, eu acho que é para todo mundo um pouco, a gente se acha um pouco, vai para um patamar, aí aquele patamar ainda não é, aí a gente tem que arrumar mais um monte de coisa, aí a gente vai, é, tipo, essa coisa de querer se isolar, querer sair da rede social, você questionar aquilo que você fala, isso, eu entro volta e meia nessas fases, porque você está se transformando, essa, isso que a Marise falou da gente não ser mais que aquilo e tirar que limpar isso tudo saiu e aí saiu e só um outro eu é um eu já que tava mais interno então vai aflorando outras coisas então aquelas coisas que a gente pensava sei lá poucos meses atrás já não são mais já são outras e essa coisa da frequência que eu vejo até falei no vídeo com a Marise é a gente tá, como se fosse uma espiral e a gente a gente é o centro disso mas roda e a gente vai passando pelo mesmo lugar. Quando a gente vai girando, a gente vai passando pelo mesmo lugar, só que numa frequência superior. Então a gente vê as mesmas coisas, só que com outro olhar. Então parece que não fez, ou parece que está errado, mas não, a gente já está subindo, a gente já está tá mais subindo. em cima. E a gente ficou muito acostumado a sofrer. A gente sofreu a vida inteira e todas as existências. Então agora parece que a gente está meio cansado, ou que não vai mais aguentar. Só que agora a gente tem suporte pra caramba, a gente tem ferramenta pra caramba, a gente tem um monte de mão pra dar, né? A gente tem essa presença, então assim, de manhã, quando eu acordo, eu já estou com meio, meio sono, eu começo assim, eu sou, eu sou, eu sou daqui a pouco. Eu sou! <risos> É, porque é isso que eu acho que o de Germão pede, né? você tem que ser, você tem que tomar rédea de quem você é, quando você faz com potência, você se dá conta, aquilo reverbera o seu dia inteiro, é muito mais fácil de você se lembrar ao longo do dia outras vezes, do que você fazer mansinho, Exato. porque... É, a gente não precisa ser mansinho com a nossa dor, com aquela coisa que a gente não quer ser mais não é, não é ser bravo nem malvado é ser exatamente como o gente fala, vamos lá vamos sacudir, Ai. vamos ser firme vamos nessa galera <risos> aliás, viu? o vamos nessa, você tem exercícios lindos que eleva mais a frequência ainda, você gostaria de propor, sentar é tá à vontade para fazer e depois eu faço da, da faxina dos quartos e mais ele, porque ele vai falar hoje para a gente, ele e o Pode Sananda. Pode ser. Pode? Adoro. E eu posso fazer o teta no final. Eu posso Já... fazer o teta no final, se Mara... quiserem. Não, óbvio, Maíra, pelo amor de Deus. Eu deixo... A Maíra Ancora lá em cima e deixa depois o San Germain e o Sananda Pô, Pronto, perfeito. Combinada. Se é que eles não vão interromper antes, porque está assim agora, dá licença, a gente vai falar. Eu... <risos> tá usa aí. <risos> então vamos lá. Vamos, vamos lá, lá. Então eu convido vocês a se conectarem com a sua presença. No aqui, no agora. Percebam? a sua presença ancore a sua energia deixe como se a força que tem dentro de você fosse visitar o centro da terra levando raízes do seu ser passando pelas camadas da terra até chegar ao núcleo da terra e se ancorando com a força desse planeta, com a força do amor grandioso da terra, da nossa casa, da nossa mãe. Recebam dessa energia, se ancorem nessa energia e tragam da força, da potência, desse amor, dessa nutrição que faz parte de quem nós somos, de onde viemos. E traga essa força subindo pelo seu corpo, passando pelo seu plexo solar, no meio do seu abdômen, abrindo um sol, abrindo uma energia que se espalha por você. Essa energia sobe, toca o seu coração e envolve o seu coração irradia mais e mais o seu corpo vai subindo subindo até atingir o topo da sua cabeça onde encontra com a energia que vem do centro do universo da fonte criativa de tudo que é e se encontra com você com essa energia no topo da sua cabeça e abre uma coroa luminosa, um sol acima da sua cabeça, se conectando com o sol que você é, nesse fecho, nesse feixe de força e de luz. Essa luz abre um campo, um círculo de força, de poder, que é você. Irradia para cada célula do seu corpo e vai além, além de você, abrangendo todo o seu campo. Essa força é você. Essa é a bolha de amor que o Criador te deu de presente. E você pode seguir todo o tempo, viver nessa energia de amor, de paz, de benevolência, criando a cada momento a sua vida, as suas escolhas, o seu caminho, a sua ascensão. Vai sentindo essa energia, mantendo ela no seu corpo, mantendo essa força. E ao mesmo tempo, leveza. E nesta altura, nesse lugar de paz, vocês estão prontas. Visualizem como se vocês passassem por um corredor chamado registro caixa vocês estão seguras plenas de si e tem muitas portas nestes corredores hoje nós vamos escolher uma porta é a porta humana dos egos é a porta onde existe o ego que te bloqueia o ego que te impede de fluir, seja o seu relacionamento amoroso, seja o seu financeiro, seja qualquer coisa que você escolha na sua vida. Você metaforicamente ou para aquelas que têm a visão, vão adentrar nesta sala com segurança e com a guarda feita de seus amigos, anjos e arcanjos. Entrem nesta sala E vocês podem imaginar o que o racional de vocês vai trazer Ele sempre traz imagens pertinentes ao que se passa dentro de você Como é a sua sala? O que ou quem ou quantas pessoas tem ali? uma paisagem que é independente do que seja vocês escolhem organizar este setor que vivia sem rédea e vocês vão se visualizar batendo os pés neste local eu estou no comando. Vim organizar o meu ser aqui, agora, no amor, no mais pleno amor que tenho a mim, de uma vez por todas, porque eu escolho a luz, hoje. E percebam que esta força. Inicia uma inundação de luz em todo o ambiente instantaneamente. Porque este é o seu poder. E digam alto em suas mentes. E vocês podem falar verbalmente aqui também, não tem problema. Quanto mais forte e verdadeiro for, mas suas células ouvirão de uma vez por todas. Não é só consciência, é inconsciente, é subconsciente, é tudo, todo o registro acástico. Aqui agora, eu que mando. Eu sou luz. E veja esta força, trazendo um ânimo, trazendo um vigor trazendo a força, inclusive, dos belíssimos animais selvagens que nós temos. Porque está no nosso DNA. Como se você tivesse vontade de mostrar as garras para si mesmo, porque é a luz que você escolhe. Então veja todo o ambiente sendo transformado. Aqui só terá luz, porque é a minha escolha, eu, digam seus nomes, estou no comando de uma vez por todas e escolho organização na luz. Aqui não entra mais desordem. Eu comando todas as células do meu corpo, cada molécula, todo o meu senso genético, tudo que fui em outras existências. Eu comando que a fonte se expresse. 24 horas do meu dia é o meu decreto. Respirem, irmãs sete vezes profundamente e sai do ambiente fechando a porta e transformando-a do jeito que você quiser escreva na porta com a sua mente. Aqui, o reparo está feito, porque me reconheço na luz. E vejam, amadas, que existem muitas outras portas. E vocês podem fazer esta dinâmica diariamente. Chamem por mim, que eu estarei lado a lado para ajudá-las e conduzi-las. Acalmando o seu ser, se colocando num estado de relaxamento, realizando as invocações e simplesmente vá, porque é um mergulho dentro e em cada porta surgirá daquilo que é necessário ter e chegará um momento, irmãs, que todas as portas, todas, estou falando. De muitos milênios passados por vocês. Todas. Porque uma se interrelaciona com a outra. Todas estarão voltadas. Em mergulho profundo na fonte. Respirem esta verdade. E vão voltando no eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou é tanta força irmãs falando com o corpo inteiro que se vocês fechassem o um punho, dizendo com tudo que vocês são, é tão forte que vocês quebrariam até a própria mão com um simples fechar de mão de tão forte, eu sou eu sou eu sou. Eu sou. A e continue. Obrigada. San Germain. Eu amo vocês. Vocês estão no caminho. É claro que estão mais do que imaginam. E me perdoem a contundência. Foi necessário para que vocês lembrem. Para que vocês lembrem. Para que vocês lembrem de uma vez por todas. Ah, abram os olhos. E... Como é que fala agora? Eu tô vontade tentando de correr, de fazer um polichinelo. Que <risos> loucura é essa, cara? Alguém falou alguma coisa aí. <risos> tá tudo bem? O que, que vocês sentiram? Nossa, minha mão estralou muito quando ele fez assim. Eu sofri, gente, vai quebrar minha mão. E ele é, mas é essa força mesmo. Eu falei, o que, que é isso? Né? Porque vocês são no um sol, né? É, e estão dormindo aí, achando que é pulga. Não é pulga, vocês são sol. nada contra a pulga. A pulga é necessária na vida. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Tá tudo bem? Alguém sentiu alguma coisa que você... Deixa você é limpeza, tirando o... Ai, não dá! Dá, caramba! Sabe? Desculpa, gente, é que eu tô empolgada. Eu volto a ser criança com eles aqui. Tá tudo bem? Alguém quer... Vou, vou ficar sério de novo. Alguém quer falar alguma coisa... <risos> Não. Posso falar? Pode, cadê? Cadê? Aqui. Falei. Deixa eu ver se eu ligo o vídeo. Ali, ali. Está escuro, desculpem. Tudo bem. O meu coração vai sair da minha boca. É a força. Pela primeira vez. Eu uso os decretos todos os dias, todos os dias, estou sempre com os decretos, sempre a pensar, não 24 horas, mas eu tento, mas agora é parece que explodiu tudo, tipo uma força com, eu tenho este poder, eu não acredito, eu tenho este poder, está dentro de mim, eu não acredito, oh, não acredito, <risos> oh meu Deus como é que é possível? E eles dizem, né? Tipo, eles dizem que o poder está dentro de vocês, tipo, acreditem. Então, no início, eu estava a ver, eu estava a tentar arrumar, né, a bagunça mentalmente, a imaginar, e eu via sempre pontos escuros, pontos negros, e eu pensei, não faz mal se eu não conseguir. Mas aí ele dizia, não, não, tu consegues, vai. E de repente, foi. <risos> eu consigo. <risos> <risos> <risos> Né? Muito obrigada, ah, muito obrigada. Um beijinho ah, para todas. Eu Eles que agradeço, agora. Liliana, eu que agradeço. Ah, a, a Má falou, acho que depois desta força toda nem precisamos fazer o teto, fazemos na próxima esse exercício da Sandra e o seu já foi incrível. A Má. obrigada. Ma é, é extraordinária, né? Ela faz um, um trabalho. Meninas, é... ai meu Deus, sério que eu vou ter que pedir para elas fazerem isso, senhor! Ó, oh, Se acharem esquece o povo que o povo vai achar ele, tá? Eles estão pedindo para a gente concluir hoje, foi o vigor para tirar a gente da, da tristezona, né? É, eles estão pedindo <risos> <risos> para a gente falar sete vezes, tipo gritando, dá para gritar aí? Vocês conseguem gritar ou não? <risos> É madrugada aqui não, não, Então ó, faz mental, não tem problema Mas tá. grite dentro tá? puder. Eu vou acabar Porque eu tô sim. aqui com o coração explodindo O Salando tá rachando o bico da gente Isso, ele, é muito, ele é muito simples É né? um pra caramba Ele tá chorando de rir Vocês assim, têm vergonha de gritar pra vida O sim, né? Mas é é sete vezes, né, eu sou alegria e o amor, eu sou alegria e o amor, parece bobo, mas a gente vai ver o, o efeito, porque eles vão fazer uma ativação através disso, gente, eu não acredito, eu nunca pedi um troço desse, mas eu tô ando bem sem vergonha, então eu faço, estão pedindo, eu confio no que eu tô vendo, e eu sei que, é, na verdade, loucura é a gente continuar do jeito que a gente tava antes, né. Então vamos lá, vocês estão prontas? Como que era a frase mesmo? Eu sou alegria e o amor. Eu sou amor. alegria e o amor. Então sete vezes. Um. Eu sou alegria e o amor. Eu sou alegria e o amor. Eu sou alegria e o amor. Eu sou alegria e o amor. Eu sou a alegria o amor. Eu sou a alegria o amor. Eu sou, a alegria, o amor. Eu sou a alegria o amor. Olha isso que está acontecendo no corpo. O olhinho está virando, minha gente. Eles estão mexendo em vocês. Amadas irmãs, é com imenso prazer que venho até vocês. Eu sou o Sanada. Apenas sintam, apenas sintam esse trabalho que está sendo feito em vocês. Nós estamos colocando vocês num grau de elevação que há muito tempo suas almas queriam estar. E é uma subida rápida, eficaz, porque vocês não aguentavam mais vocês já estavam se sentindo perdidas e bagunçadas. Eu peço para que vocês não estagnem o processo só porque um irmão ou algum parente querido não acompanha o que está acontecendo com vocês. Imaginem comigo. Na minha época, ninguém acompanhou quase. E vocês estão tendo uma oportunidade, que naquele tempo eu não tive, de unir legiões, grupos e principalmente as mulheres que vêm com a intuição, com a espiritualidade aflorada em seu ser. Então... A partir de hoje, não atrapalhem mais a subida. Não atrapalhem mais quem vocês verdadeiramente são tentando ser a mentira do que vocês eram antes. Agora é o grande momento. É o momento de ser... Este lugar que vocês estão sentindo aqui agora é como se fosse o grito, mas um grito com a melhor das intenções para o seu ser. E é um recurso valiosíssimo que vocês precisam usar em seus lares. Em todos os objetos que vocês tocam, inclusive nas questões financeiras, porque o ser humano criou um mecanismo muito intenso em relação ao dinheiro. Vocês que estão passando por dificuldade financeira, que estou captando, muitas de vocês. Quando receber algum valor, impulsione com este vigor, que você merece sempre. Recursos independente da evolução social, que mesmo que seja neste sistema capitalista que há, que você flua, porque você escolhe, porque aquela circunstância independente da área que seja, ela já está resolvida, porque você é a sua força, a sua determinação, você é o eu sou. Então recebam a codificação e se falem muito mais vezes ao longo dos seus segundos. Ao longo dos seus segundos em vida, enquanto respiram o oxigênio neste planeta. Grandes mudanças estão acontecendo, irmãs. Não duvidem que o caminho é de fato a desconstrução porque não tem como ser a luz numa encruzilhada de formatações aprisionais então deixe ir e sejam quem vocês sempre foram com meu amor mais que profundo, em servidão a todas vocês. Sananda, aquele que foi Jesus. Muito obrigada. Obrigada, Sananda. Obrigada, São João. Obrigada a todos os eu superiores. Obrigada a todos os arcanjos, anjos. Obrigada a todas vocês, meninas. Muito obrigada. Obrigada por isso. Foi... Caramba, foi... Foi lindo. A gente tá mudando, a gente é... A gente vai causar nesse planeta Terra de alegria agora. Vai brincando. Obrigada, meninas.